Muito bem, meu caro Adrilli Jorge, Diga, existe um manual do Marighella, não sei se você já leu o ah, manual muito bom. dele. Sugiro. Ele diz o seguinte, ó, <risos> naquela época, obviamente, mas eu vou pegar uma frase dele que me chama muito a atenção. Ele diz o seguinte: "Hoje ser violento ou um Terrorista, entre aspas, uhum. é uma qualidade que enobrece qualquer tá pessoa honrada, porque Doce, é um pessoa. ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. É isso aí. E aí? E aí, eu vi a entrevista do Wagner Moura para o meu queridíssimo amigo Pedro Bial, vi outras declarações, e assim, ele subverte a verdade. Ele faz uma manifestação anti-artística, a arte é para expandir a consciência, ele limita a consciência a uma ideologia, e é uma mentira. É um cara que chega a dizer, o Wagner Moura, que o Barrighella morreu em nome da democracia. Não há nenhum princípio do Manual do Guerreiro ou de algum princípio de luta armada, de documento, que eles quisessem a democracia. Queriam, sim, uma ditadura do proletariado aos modos que tinha em Cuba, ou, ou na União Soviética, ou em qualquer outro canto. O, o, o filme chega a mentir sobre a etnia do próprio Marighella. Marighella era um terrorista, era um homem que apregoava a violência, que tinha desprezo pelas eleições. A Constituição brasileira pressupõe que você não pode fazer propaganda de terrorismo. Olha, esse é o limite que, eventualmente, ultrapassa a liberdade de expressão, Paulo Matisse, para recuperar nossa discussão. E o, Paulo, e o próprio Marighella fazia essa propaganda ostensiva de terrorismo. e meu caro, querido Wagner Moura, ainda quer que o dinheiro, de alguma forma, se não sustente, ainda faça subvenção a esse tipo de, de filme excrescível. Esse filme é repulsivo. E só para te responder, Tadrizo, o, o fundo setorial. setorial é uma das formas de financiar o filme, que você pode é, solicitar a Ancine e serve como uma forma também de investimento. Depois você tem que devolver a verba lá Mas na é, frente, é é a um parte da verba do lá do na governo. frente. Aí o senhor Wagner Moura diz indignado que um governo legitimamente eleito conservador tem que dar algum tipo de subvenção para um filme que faz propaganda de um terrorista que propõe assassinato, violência, uhum. que despreze eleições. Aí o Wagner Moura, nessa mesma entrevista, diz que a Revolução Cubana foi gloriosa uhum. e que as pessoas que contestam o Marighella ou a Revolução Cubana ou as ditaduras comunistas são eventualmente limitadas e aí ele parte para o radicalismo oposto. Não existe complexidade na sua falta de caráter, Wagner Moura. Você limita a arte a um tipo de ideopatia e você quer custear a sua ideopatia, a sua propaganda ideopata, que é o, co o contrário da arte, com o dinheiro de um governo conservador. Você é simplesmente um cara de pau. Você mente sobre o personagem, mente sobre a história, desconhece a história, mente sobre a Revolução Cubana, mente sobre a esquerda brasileira, mente sobre o marxismo. E aí eu te dou, eu te concedo a liberdade que vocês querem cessear o presidente, que vocês querem prender e sufocar pessoas com a, a, a panagem do STF, com a panagem do, do, das redes sociais. Essa liberdade você tem. A liberdade de ser um cretino, mau caráter, que aprisiona um princípio artístico a um, a um princípio de propaganda ideopata. A sua função é fazer, é recuperar os okay. filmes da Leni Riefenstahl, é recuperar Drilice, os filmes de do Eisenstein, e fazer encerrar. uma montagem Muito obrigado, em okay. cima de uma ideopata. Okay, okay.